Hey! Hey! e Ninja, seja bem vindo a mais um vídeo E hoje gente, eu estou aqui com Minecraft Meu Deus, esse ventilador! Será que esse ventilador atrapalha alguma coisa? Estou na frente, eu estou tentando, estou tô tentando Estou tô aqui para mostrar É um novo servidor, deixa eu voltar Deixa eu sair É aqui ó, servidor da Lostcraft Você vai clicar aqui na Só na serve Não, calma é, clicar em adicionar serve E vai anotar esse endereço jogar Jogar.losscraft.com.br Vai ficar em concluído E vai entrar no servidor, gente Você vai primeiro se registrar no servidor Você se registra no servidor Pronto E você tem que usar ponto 1.16.3 para jogar o hardcore E o survival, o survival também funciona Você viu que eu tava, eu tô na 1.3 é, 16.3 o survival funcionou então o survival e o radcore funciona nesses dois é funciona nessa versão ou seja você já pode atualizar para a versão mais recente que é essa agora e eu vou entrar eu ainda não fui eu fui pelo celular gente mas é diferente pelo computador né dá pra ver tudo meu deus negócio seja bem vindo muito obrigado é isso aqui: Top Votos, Top Money, Top NCMMO, Top Duelos, Top Online, Top Conquista, Top Clan. Então tá, então tá. Tem o primeiro, o segundo e terceiro. E como a gente começa? Aqui tem as caixas de volta. Vamos conhecer o Lobby. Essa aqui eu o Serviço É o servidor de Core. Oi, tudo bom? É, nem me viu na lava aqui É fogo azul, gente é está tá acontecendo? Onde sai do lobby? Será que vai por aqui? Tô com medo Meu Deus, tá muito alto isso Deixa eu diminuir aqui Eu acho que agora tá melhor o áudio Eu tava muito alto E eu acho que tem que ir da barra portais, né? O lobby, eu gostei do lobby, tá diferente Tá bem vermelho, tá bem difícil é como o próprio nome do modo pode dizer você acho que vou dar barra portais dando barra portais eu vou meter lá a ah, tem a lua de sangue gente a broad moon tá acontecendo agora o louco então aonde é aqui Ah, então lá é o lobby Ah, então é por aqui aqui é os portais Tá acontecendo a lua de sangue? Olha que legal nesse modo, eu gostei. Eu queria que tivesse no survival também. Entra no portal, eu não quero entrar no Nether. Daqui é o Ender. Ender, daqui é o jungle. De floresta. É, eu vou de gelo, né? Eu quero é gelo, eu vou de frio. Eu, de frio. eu tô começando aqui, é a minha primeira vez. Eu não sei o que tá acontecendo. É lá em cima. E eu caí, eu pulei sou vida louca Tá, vamos começar aqui o bagulho O que que tem que fazer no servidor Hardcore? Você tem que fazer tipo assim, igual o Servival, mas só que aqui é Hardcore Aqui vai ter um monstro diferente, vai ter um bocado de coisa diferente Eu vou deixar uma sprint rolando no servidor Lost Pet que eu vou retirar E eu vou deixar rolando, deixa eu ver pra qual lado eu vou escolher, né? O Log é ali em cima, gente, meu Deus, então o bagulho é Hardcore, hein? Ah, tem uma aranha ali. Na lua de sangue os bichos estão mais fortes Olha lá, tá mais difícil. Não vai vir por cima de mim Meu Deus do céu O zumbi aqui é assim ah, Tem hack o zumbi, ele corre, olha lá Aranha Doidona E eu tô ficando com fome Tá, agora difícil, né Difícil Tô aqui no castelo direito Então eu acho que eu vou escolher o outro lado esse lugar que tá cheio de gelo, mas eu, colhi, eu escolhi o bioma de neve e não quero gelo. Não e aí. Ah, já, já era, vou morrer já. Eu vim aqui na lua de sangue, filho. Vai, vou tentar, vou tentar sobreviver. Ó, esse lado aqui eu gostei. Aqui tá plano. Uma caverna ali. Meu Deus. Meu Deus. Que medo! Que medo! Abraços, um. aqui vai ser minha casa O que tá acontecendo ali no chat, gente? Olha gente, o Dandar aqui é o dono, um dos donos É o dono mais legal, não fale pra ninguém, Dandar Isso é o mais legal do dono aqui Eu vou morrer de fome, gente Tá, tá online ali Falei ó, fala youtube, joga.losscraft.com.br É isso que eu tô fazendo, eu tô divulgando Servidor de core Eu daqui tem bastante gente Agora eu tenho que fazer o que gente? Esperar a lua de sangue acabar Que não, vai dar certo Vou dar meu kit Kit in... Não, não vou dar kit in inicial agora Porque aqui a gente terreno Barra kit fome. Acho que o barra aqui de fome você pode continuar. Tá, isso acontece, né? Cê, eu vou esperar uma meu de acabar. Quando eu, é, acabar, eu vou proteger essa, essa área e vou começar a construir aqui. Então, já vou dar barra 7 home aqui, mas só que lá em cima, né, gente? Ah, eu posso ir cavando aqui. Eu tenho 560 blocos. não sei ao aonde o nome vai ficar. Então, né? Estou eu quebrei meu primeiro inter, gente. Eu tava cavando com a pá de ouro aqui, mas não dá certo porque ela é muito rápida. Eu posso dar um barra aqui de terreno de novo. Ah, falta 4 segundos. Meu Deus, gente. Cadê o barra aqui de terreno? Bar... Deixa eu ver o barra de fome. Quanto tempo? 28 minutos. Pronto, gente, a lua de sangue acabou é Deixa eu dar um barra aqui Que eu voltei no servidor Olha aqui o nenhum voltou no servidor Que eu ganhei as chaves Só que ainda não tem um lugar é difícil Onde é? Ah, é aqui Eu posso usar essas chaves que eu ganhei voltando no servidor Eu já fiz um vídeo como voltar no servidor Então vocês voltam Ó, já ganhei um machado Vai Tem A calça Então Bora voltar, deixa eu ver se é por aqui Acho que é por aqui, né Ai Ai É aqui os portais E agora não tá dando falta Gente, eu tô querendo fazer diferente. Eu quero ir pra jungle ao invés do gelo. Mas só que... Porque lá em cima tem floresta. Então o pessoal prefere mais floresta. Mas será que eu vou, gente? Ai, meu Deus. Que lindo, que lindo. Mas se eu cair, eu já começar morrendo. Então, acho que eu vou fazer aqui. mas é cheia de árvore. Eu acho que seria legal um novo desafio Ao invés de... Aqui dá pra quebrar? Meu Deus, aqui já dá pra quebrar Mandarilho Então eu acho que eu vou fazer por ali Eu vou morrer aqui de tanto cair Mas já tá doendo oh, já tem uma construção ali Ó, oh, vou fazer assim Vou deixar vocês escolher Onde quer é que eu fique na floresta Ou oh, eu iria ficar... Ó, oh, tem tartaruga aqui Ó, oh, gostei daqui Já gostei daqui fazer assim vou proteger aqui já assinei como protege proteger assim é agora é difícil Na água, proteger até a água é, Barra Barra 7 Olha um, um golfinho ali gente. Tem tartaruga, tem um golfinho Eu gostei muito daqui já Olha que lindo, gente Eu gostei muito legal Eu quero proteger essa água toda aqui. Esse racho aqui vai ser meu Desculpa, ah, tem gente aqui, eu vou eu vou visitar. Bom, ele protegeu aqui. É, já tem um vizinho pra começar, então esse é o vídeo, gente, fora que tá gostado Eu não vou gravar muito porque eu, os vídeos, meus vídeos estão travando É, o Bandicam tá travando meus vídeos, tá uma porcaria esse Bandicam E tá consumindo, consumindo muita megas, 8 gigas, já é gigas Vai ser aqui, vai ser aqui É um pouco longe, né, um pouco longe, mas eu acho que é melhor longe Porque senão no começo o bagulho é doido mas eu vou me acostumar, né, que, que eu já fiz lá no survival no gelo, então é isso, gente. Ah, e pra analisar, já que eu já protegei a área, da kit inicial. porque então eu tenho um barra Ó, oh, não vi machado, mas pelo menos eu já tinha um machado aqui, né? Então agora é só começar o bagulho, é doido agora deixei isso da minha calça e eu vou deixar algumas coisas é, passando na tela agora para vocês verem as novidades do Survival do Hardcore Esse aqui que eu tô bagulho é louco sem é essa árvore aqui mesmo será que tem pá não tem pá não vem pá bom hein? ok ó oh, fiz um craft table bota coloca aqui vou fazer um baú fazer dois baús Thank okay. okay. you